o jogo. Bom, vamos ver até onde a gente vai nessa run, gente. Começamos bem. Bem demais. Normalmente quando começa bem demais não é bom. Ih, <risos> eu não fui na sala... Ah, já fui sim na sala dourada. Então vamos pro chefe. Quem que é? Regman. Bom, o boss não veio editado, então... Eu não lembro, gente, o que muito item faz. Realmente. O padrão mesmo do jogo. Memórias. Tá. Isso aqui eu sei, me deixa pequeno e aumenta meu... Me dá um Soul Ok. Mercy a Dead Ski. Por que, que o jogo me dá Dead Ski de começo de jogo, gente? Pra quem não sabe, é tipo assim... Quando eu for na porta do Grande Satã lá... Ela permite... Com que eu consiga abrir a porta do Satan? Tipo, foda-se. Esse é um aqui é um item chamado quebrado. É assim: ah. Plop. Vai, Frisk. Ai, technology. Foda-se, peguei. Ai. Vamos ver, gente. Eu tô precisando de HP, porque eu sem vida não dá muito certo. Hum. Rainbow Tears, gostei. Isso é legal. Ah, me deixa meus tiros meio que aleatório Olha lá. Ó. Eles vão mudando em de alguns, de alguns segundos. Uh, queria aquilo, hein? Ai, tem uma... Eita, calma aí, gente. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Gente, eu já, já tô quase morrendo aqui, minha vida já toda lascada. Mas calma. Quero bomba, gente. Bomba. Por favor. Não, não, não, não, não. Não morrerei agora, gente. Não neste começo de jogo. Eu sei que estou sem prática, mas não morrerei. Nunca. Não agora. Ó, tem mais uma pedra marcada ali, gente. Sabe, pedra marcada seria aquelas pedras escurinhas. Ah, ah, o meu tiro tá ignorando os monstros, como assim? nossa quanta pílula. pílula Cheers down, comecei down. bem. Lemon party. Power pill. Power pill. OK. Power pill. Tele pills. Tele Lucky down. Nossa gente, luck down. Relax. Relax. Ai que lindo, gente. Veio as melhores pílulas que eu já pude ter na minha vida. 48 tá, essa até que era legal. Infested. Infested. Perks... Perks... Pheromones... Ah, vou pegar Power Peel, whatever. Sério, gente, veio um lixo. Olha só, reduziram um monte de coisa minha. Nossa, sim. Olá, monstro. E eu não sei o que que é esse item. Do Gaster. Ah, tá. Se, se eu não me engano, é a The Mind. Legal. Meus tiros agora refletem outros tiros. Ai, que desespero! Quero é isso. Ah, dá tá pra pegar os dois? Ok. Bom, gente, também que vocês devem estar tá pensando. Ah. Minhas salas não é assim, gente. Eu gosto de jogar com o um mod. Que é o Varifying Rooms. Que faz. fazem faz as salas. Friends to the end. <risos> Meus amigos são de tipo umas pétalas. Enfim, faz com que as salas, elas fiquem diferentes. Existem mais tipos de.. De salas, entende? Aí fica um negócio legal. Ai, pera, já sei, tive uma ideia, gente. Se vocês quiserem, eu trago mais, gente. Eu amo The Bind of Isaac. É tipo, sério, não tem outro, um jogo que eu ame mais do que The Bind of Isaac que eu joguei tipo. Tá, existe outros, né? Tipo, Legenda Pesada. Mas esse foi um dos jogos que eu, mais joguei na, que eu mais joguei na minha vida. Tá, não dá pra escapar com isso não lembro o que, que é o Petrol. Ai meu Deus. Sério, eu não lembro, gente. Eu tô lascado. Eu porque tem coisa que a vida te, te faz se lascar porque você não lembra o que, que é. Change. Ah, tá. Eu lembrei. É o que troca o pedestal. Ok, né? Mas o que, que adianta trocar o pedestal se nem o atual eu vou saber que itens que são, né, gente? Pelo amor de Deus. Toma laser, toma laser. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, por que que meu tiro. Ai, que... olha esse tiro, gente. Tá muito doido. o tiro, calma aí. Vamos. vamos seguir pro.. mira certo, <risos> por favor. Hum. Sai daqui. Ou nos monstros eu não tô vendo diferença por enquanto. Uh. Hum, eu não lembro o que cada um faz. Eu lembro que isso aqui aumenta o meu dano. Se eu não, se eu não estou enganado, né, gente? Bora. Que, que é isso? Tem uma estrela ninja. Não, aquilo eu não vou pegar não. You flood with determination. Opa! Nine-nine! Yeah! Pyro! Agora o negócio vai ficar sério, gente. Ah. Eu tenho uma estrela ninja, gente, me seguindo. O que, que é isso? Ah! Determinação! Ah, tá! Ah! Eu tenho um one-up. Ah! Já tava achando que ia virar, sei lá, um Naruto da vida, tem um tipo um estela ninja. Ai, isso. Meus parabéns, cara. Você é um gênio. Ai, tomei. Tomei de Jutsu Oh meu Deus! Eu.. vou pegar isso. Dá uma olhada na sala de pacto. Ei, hey, Flowey! Quero fazer um pacto com você! Uh. Ai, ah, gente, eu vou fazer por isso aqui. Isso aqui é, é coisa linda. Aumenta meu dano! É uma estrela satânica, mas aumenta meu dano. Tô nem aí! Aumenta meu dano. Então, bora. Antes eu quero passar nessa sala. Ui! Oh, yeah. Ai ah, lá vem. Perks. Infested. Friends student. Ah, whatever. Pronto. Uau, que emoção, gente. Tem o barraco agora comigo. Vamos barraco, eu escolho você. Ai que tristeza. Não poder pegar. Que tristeza, gente. Eu entendo, eu quero entender porque esse tiro tá meio doido. Olha isso. Tá muito doido. Meu tiro tá... Ele não sabe mirar ainda direito, eu tenho que ensinar ele, gente. Eu sou frisk! Mercano. Ah, ok. Curação, caso eu precise. Mercano! Morram suas aranhas malditas! Eu não vou comprar os donuts de vocês. <risos> Nunca. Vamos abrir todas as salas de uma vez, né? Porque. que eu posso? Hum. Nossa, que linda sala dourada, viu, gente? O mod, ele não só me ajuda. Isso aqui é uma sala dourada. Era pra vir um item. Não isso. Teme desgraçado. Eu vou matar o Teme, gente. Desculpa. Mas eu quero matar o Teme. Teme, seu maldito. Obrigado pelo dinheiro, também O bom é que se a gente mata, tem mais chance de vir instalar do pacto. O problema é que não temos HP. Dog? O que, que é o Dog? Fit for a King. Ah, tá. Esse negocinho. Se eu tiver full life... Oh, eu quero mais, gente. Eu vou comprar outro. Deixa eu pegar o um moss. Eu vou te comprar peraí que eu vou matar o Temi junto agora Desculpe Temi Mas a vida é o seguinte Você não está nela <risos> Ah, isso aqui era outro item Que isso Ah, a velhinha é desgraçada Ah tá, eu tô com a Curse Curse of the Blind Ah gente, entendi Pra quem não sabe, a Curse of the Blind faz com que eu não consiga saber o que nem o item é. É tudo uma interrogação, só que como aqui é Undertale, então é um dog. Dog maldito. agora vamos descer, né? Não, não, não vem não. Foi brincadeira. <risos> Heavy range. Nossa senhora. Ah, o Krampus. Eu não devia ter entrado. Calma aí, Krampus. Eu queria ver se os boss... É pena que eu acho que os boss não são editados. O que, que veio? Krampus raid. É, Krampus Red. É. Se eu tivesse com aquele Petro, eu usaria agora. Mas eu não sei o que aconteceu com ele, gente pai eu sei, hein? Mas eu não, vou, eu não vou voltar tudo, né? Podemos vir... Ó, já achei um caminho certinho pra gente. Não, esses, esses bichos não. Eu quero entender que doideira é essa que tá acontecendo com o meu laser. Tá muito doido esse laser, gente. Não sei o que, que é isso. Eu vou pegar. Que ódio. Sinto estranho. Que bom, amigo. Eu também me sinto. Sem saber o que, que é isso. Ui. Debrei. -de bom, esse bunny eu sei o que ele faz. Só ele também. Porque o outro não sei o que que é. Eu vou tentar descobrir. Ah, tá. O Tiny Motion ó, que aumenta meu... Vou do meu tiro, se eu não me engano. Esse Buddy, gente, ele faz isso. Quando eu atiro nele, meu tiro fica mais mais forte. O problema é que ele me segue. Eu não posso controlar ele. Então, vocês já viram o problema que é, né? Uou, que sala boa! Nossa, gostei já. Ô, mosquitão. Eu quero você, mosquitão. Teme. Você morrerá pra eu poder invocar a sala. Mas, gente, eu não estou xingando o Temi, tá? Eu gosto do Temi. É que eu tenho que matar ele. Pois, matando ele, fica mais fácil de ir na sala do Pacto, que seria a da Flowey. Entendeu? Entenderam, gente? Não, não me critiquem. please favor. Ah, Monzaes. Isso aqui é bom. Agora eu atiro pra pela pelo cu também. Olha <risos> lá. Tô atirando pelo cu, gente. Estamos bem forte até. Realmente, eu acho que dá pra ganhar essa run. Eu achei que não daria, mas talvez dê. Sai daqui, grid. Oh. Nossa, fica. <risos> Meu Deus, gente. Vamos naquela sala ali, ver o que tem. Qual é a dela? Nossa, tomei dano. Eu não, podia ter... Eu não devia ter tomado esse dano. em toscão. Vamos descer aqui, gente, só para ver qual é a boa. Pronto, mais fácil. Ai, que lindo! Gente, se, se vocês olharem lá em cima, eu não fui para a sala certa. O nome disso é Curse of the Lost, eu não lembro. É Curse of Maze, isso. Sim, é uma bosta. Ele fica me teletransportando para salas que eu não queria ir. Obrigado. Sala com TNTs e um Temer ali. Não, não, não. Are you, a, are you a wizard nunca mais? Não vou pegar aquilo. Não vou. Não, não, não. Não vou pegar aquilo. Que item, gente. É simplesmente uma bosta. Ele faz meus tiros ficarem tortos. É um cu. Pensa num cu, então, é meu, é meu tiro. Opa, errou! Lógico é logicamente. Oh, gostei daquele item ali, hein? Gostei. Eu aceito. Mentira, eu peguei o item errado. Gente, lascou minha vida. Ah, eu confundi com Balse in Tears. Nossa, nossa gente, eu acabei com o Mehran, viu que dá você ficar muito tempo sem jogar, aí eu não lembro dos do, do negócios, e pronto, o que acontece com minha vida, inferno, uma vela negra é ótimo, sempre fui fã, olha isso, eu vou me matar gente, eu precisava de algum item que me deixasse imune à explosão. Tipo agora. It's dangerous to go outside. Ai meu Deus! <risos> A gente, tá uma bosta, minha. Nossa. Ah, essa aqui eu vou ignorar. Vou fazer não. Tá, eu quero pedra marcada, gente. Me ajudem a achar pedra marcada. <risos> Vamos brincar de comentar nos comentários quantas eu, eu não, não tive ciência. Nossa, gente, eu tô muito lixo nessa run. Ué, o que, que tá vivo? Ah, você. Maldito. Troca meu tiro, eu não quero mais tiros explosivos. Uou, wow, eu quero tiros explosivos. Uh. Mentira, que eu achei o Black Market. Gente, sabe qual que é a chance disso? Ai, isso, essa é a minha chance. Eu levar tiros otário. Gente, eu achei o Black Market. Sério, a chance disso é mínima. Eu não vou descer pro próximo andar. Gente, é sério, na minha vida inteira, dos meus 1.001% que eu peguei nesse jogo, que é você ter tudo do jogo, eu só achei duas vezes, essa é a terceira. É muito raro. Gente, eu lasquei a minha run. Mas vamos lá, relaxa. Se vocês gostarem, eu vou tentar zerar com todo mundo. Vai ser divertido. Olha isso. Gente, eu tô tão fudido. Hum, não queria dizer. Mas eu tô. Ó, oh, isso. Ainda, ainda eu me lasco mais ainda. Nossa, gente. Nossa. Hum. O tiro nas costas tá me lascando mais ainda. Eu queria um it aquele item que me dá vida em, em lugar das explosões. acho que aquilo vai me salvar. Graças a Deus, estou salvo! Estou salvo, gente! E eu vou pegar isso aqui. Tive uma ideia. Temi! Tu morrerás de novo. Não, eu errei. Desculpe, Temi. Agora você morre. Me dê sua vida! Bom, tamo full laser agora. Ai. Hum. Calma. Uma sala troll. Ok. Hum. Ai que bosta de sala. <risos> hum, troll Bomb. Tá. Com cuidado. Corre, sobe. No Gente, eu não vou conseguir. Nunca que eu vou conseguir. Eu vou morrer. Morri agora. Ah, Consegui! Tá, eu vou querer seguir o caminho do céu. S-Fist. <risos> que demais! Ai, que delícia, gente! Coração! Eu não lembro o que esse item faz. estamos vivos. De algum jeito estamos vivos, estamos indo bem. Frisk, eu acredito em você. Tem chance de vir coisa boa e tem chance de vir coisa ruim. Eu vou arriscar. Tirando esses meus tiros muito doidos aqui, Ignorando as minhas ordens de ir para um único caminho. Bom, vem uns coração só. Delícia. Não, delícia. Amei, gente. Vocês não têm noção da minha felicidade. Telebios. Vamos lá. Ai, que demais. Uh! Gostei, eu quero. Chara Sou. <risos> é tipo assim, esse item, quando eu morrer eu tenho 20% de chance de virar o Blue Baby. O Blue Baby seria tipo um Isaac morto, sei lá. É, é o Isaac morto. E aí aqui eles colocaram como Chara, que divertido. Que isso. Friends to the end, whatever. Não lembro o que que isso faz. Tô com medo de usar esses itens, porque pode ser tipo um bad trip. Pra quem não sabe, bad trip é um item que te causa dano. Tipo uma bosta. Você pega uma pílula achando que vai vir algo decente e me vem o quê? Bad trip. Verdade, né, gente? Eu perdi o meu... Minha porta. Eu esqueci ela lá atrás. Putz, então eu não vou poder enfrentar o mega, o mega seita. Nossa, o Nossa, O que aconteceu? Eu tomei muito dano agora, do nada, sim. Foi tipo muito do nada, gente. Obrigado, nossa Isso, The Lovers. Ai que lindo! Ah, ah quando eu só tenho coração, nossa, que demais! Tears up, tá, gostei. Tears up. Gente, meu Deus, eu tomo a metranca. Runa, a play me tranca. Vambora. Nós matamos já. Oba, isso é bom. Nossa senhora, gente. No, tá muito bom essa run. Tá muito bom esse, esse negócio, gente. Tá outro nível. Vamos aqui no canto tá ó, bichinho do inferno Gente, esse tiro do laser Sério, me salvou Até demais Ah, esse carinha aqui é chaves Ó Serve uma bomba, moço Infested, Infested. Ok, ok, ok, ok, ok ok gente, gente... Não, tá outros... Eu tô gostando da minha força Tá absurdo Calma aí. Vamos subir aqui. Hum. Vai começar a cair runas comigo. E mais em festa de... Meu Deus! Tem aranha. Nossa senhora, quanto baú. E um flat penny. Penny! Não, vambora. Penny! Tá. Uh, vamos quebrar um... Ah, não teve nada. morre lá Vamos aqui, antes? Pois nós temos que pegar todos os itens que for possível. Temos que pegar, eu sei. The Lovers. Nossa, que delícia, gente. Uau. Ah, quanto coração negro. Nossa, gente, eu tô muito forte. Ajuda Shadow. Hum. Quad shot. Ou um item que eu não conheço. Um item que eu não conheço, porque vamos pegar todos que não conhecemos. I don't want to die. Flowey determination. Gente. Ah tá. Esse aqui me dá a chance de reviver como Blue Baby também. Gente, eu tenho, sei lá, três vidas. Ok. Vamos pro primeiro aqui embaixo the magician high brightness double active justice justice ok vamos lá eu vou abrir você eu vou abrir você vamos abrir tudo gente Que lindo. Tá vindo aranha, hein? Uh, adoro. Ai. Cadê os itens decente quando a gente precisa? Isso foi bom. Gostei. Eu, apro eu aprovei, tá, assim. Não lembro o que isso faz. Ah... Uh, que isso. Charm Tips. Isso aqui é muito bom, hein? Logicamente, eu comprarei isso. Ah, não. Eu já tô cheio. Eu não sei o que é isso, gente. Eu tô com medo. Né? Acho que eu virei meio que papiro. Sei lá. Um negócio muito doido. E um buddy espectral. Agora nós temos The Magician, Double Active, Question Mark, da Fortuna, Whatever, e a Mãe. Eu vou pegar isso aqui, The Magician. Vamos enfrentar o Rush. Ah, é o Sans! Sans. Vai mais já. Ok. Vamos para o céu. Gente, vamos conseguir até o fim. É nóis. Toca aqui, high five. Tá. Ah, vai ser. Mano, se for ele, eu vou ficar muito feliz. É, por que não? Eu já tô com lasers muito doido aqui, ó. Baladinha. O que, que é isso? É o Ah, abre uma passagem pro andar de baixo. Ah, eu, já, eu, vi, eu, me transfer, eu peguei a transformação da mãe, gente. Estou mais quebrado. Money. Money, money. Gente, olha quanto money. Precisamos gastar tudo isso. Temos que gastá-los. O que é isso? Por que eu não consegui pegar esse penny? É um penny trollado. Ok. Me trollaram, gente. Ai, penny, você é uma desgraça. Obrigado, tá? Sorte só que eu tenho muita bomba. Ai, <risos> gente, olha que legal essas salas Editadas do jeito certinho de Undertale. Que demais. Opa! Gostei! O que temos aqui embaixo? Tem uma pedra aqui. Blip blip. Ah tá. <risos> Olha meu tiro como é que tá. Bom, mas. Ah vamos ficar com um Bliplop. Por que não? Olha lá meus tiros. Nossa senhora, tá uma estrela. Um negócio muito doido, gente. Tá muito doido meus tiros. Não estou entendendo o que está acontecendo. Quebrar aqui. Bom, minha run foi salva e eu fiz uma run de coração negro. Quem diria, gente? Isso é muito difícil. Ah, olha lá. Ó. É ele, gente. Aí ah, tomei dano. Você não me vem? Será? Eu já falei que não. Deixa eu pegar a vida aqui em cima. Obrigado. Vamos agora para o boss, o final boss. Ou não, né? Já deu o jogo. Que demais, gente. Ah, divertido, gente. Realmente, eu, eu, eu gostei muito desse mod. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. É que não vai mostrar. Ok. Bom, gente, então foi isso, Espero que vocês tenham gostado. Tem like, né, favorito inscreve-se no canal, compartilha o vídeo. Nós completamos aqui o run. Se vocês quiserem... Nós temos outros personagens, Asgore, Sanz, Metaton. <risos> Metaton. Xara, entendeu? Aí depende de vocês. Ok, gente. Então, até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou.